A escola de dança Minecraft. Eu tenho que ir para a escola agora, já estou atrasado. Preciso correr e pegar o meu porquinho pra gente ir mais rápido. Vamos, porquinho, acelera. <risos> Pessoal, agora que estão todos na sala, vamos começar as apresentações. Banda Sona Caixa. E o primeiro a se apresentar é o senhor Esqueleto. Agora a vez do senhor zumbi. Sua vez, Village. Agora Creeper roqueiro. Large Enderman, Senhor Harold Bryan, Senhor Harold deixe de graça. Vire para a plateia e faça outra apresentação, por favor. Para encerrar, vamos à coreografia que vocês fizeram juntos. Senhor Jurado,